Hoje o tempo é o outro, a gente tem de se mostrar para sobreviver. Tudo tem um princípio. Em 83, quando eu, me, eu recebi um diagnóstico de positivo para HIV, era um tempo ainda de muito estigma, de muito preconceito. Então a gente tinha medo de se revelar, como ainda existe até hoje a questão do preconceito. As pessoas tinham medo de se revelar e ser rotuladas, ou como gays, homossexuais, ou como usuários de drogas, porque o HIV estava vinculado a essa questão. Então, tanto que muitas, poucas vezes vocês vão ver alguém se revelar, né, de se declarar que é positivo, pelo medo de ter o rótulo que ainda tem. E foi um tempo em que você, quando recebia o um diagnóstico, você era como se você tivesse recebendo um atestado de óbito. Você estava ia morrer, não tinha medicamento, não tinha coquetel que temos hoje. A ponto que na época eu cheguei a comprar um jazigo, porque eu já me via morrendo a qualquer momento. Comprei o jazigo em silêncio, não contei para ninguém da família, como não revelei a minha soropositividade para ninguém da família. E os anos foram passando, eu me cuidando né, para não ter na nada, mas o corpo foi fragilizando, né? o, a, as minhas defesas foram se, a, a, acabando. E no ano de 2000, eu já comecei a sentir os primeiros sintomas. Então, só, é só eu e o meu médico que sabia, ninguém mais da, da, da família sabia. Mas alguém já tinha me cobrado, Francisco, eu acho que você tem de contar para alguém da família, né? para que a pessoa te apoie. E eu tive que tomar um belo porre na época para tomar coragem e chamar minha cunhada e falar para ela da minha sobreprodutividade. E alguns dias depois dessa revelação, ela aceitou, tudo bem, porque ela é uma pessoa já bem estruturada, tudo, a Santuz, ela é casada com meu irmão, é uma pessoa já bem, já bem preparada para isso. Ela, eu já comecei a sentir alguns sintomas, né? E ela resolveu já me levar para o um hospital. E lá eu fiquei, no hospital no Júlio eu fiquei por quatro meses internado. Nesse estágio que eu estive lá, nesse período que eu estive lá, foi feito todos os exames, né? E já foi, é, foi constatado que eu já tinha desenvolvido uma toxoplasmose. Eu entrei nesse hospital com 94 quilos. Entrei no final de novembro de 2000. E saí do hospital em 2000, é, em março de 2000, com 54 quilos. 54 quilos eu, eu deixei lá no hospital. E aí a minha cunhada, quando eu saí de lá, ela me cobrou, eu, eu te aconselho você procurar um grupo de apoio. Foi quando eu entrei para o grupo Projeto Amor, né? como, como participante e tudo. E comecei a desenvolver a questão de trabalhar com aquilo que eu tinha dificuldade de se revelar positivo de HIV, Mas, gente, eu acho que eu não gostaria de ver ninguém passando por esse processo de esconder, de ficar oculto, né, porque você está com HIV, você não, não significa que você esteja sendo procurado você continua vivendo, você continua tendo uma imagem, um nome, então, por que você vai se ocultar? Aí eu comecei a trabalhar e fui é, instruído por uma amiga, Rose, que ela é uma sexóloga, psicóloga, ela me passou a instrução de trabalhar com palestras. Já que eu já tive o coragem de me revelar, então eu comecei a estudar todas as questões das, das DSTs na época, hoje a gente usa o termo IST a trabalhar na questão de falar da prevenção. Tanto é que hoje eu trabalho. Sou voluntário lá do Projeto Amor com a, a doutora Irene Adams, dou palestras para lá, sou voluntário. É um trabalho que eu faço com o maior orgulho para levar conhecimento. Nesse caminho que eu tenho traçado, há um tempo atrás a gente tinha um conceito que a gente tinha de ocultar, se se esconder para viver. Hoje o tempo é o outro, a gente tem de se mostrar para sobreviver. Viver hoje debaixo de um manto já não é mais parte da história. Quem quiser sobreviver tem de ir à luta e se expor, mostrar claramente. Eu sou positivo, e daí? Trabalhar com jovens né, que estão começando a, a seguir a trilha dele, a gente aprende com eles e talvez pode ensinar para eles também. Hoje a gente é um misto de aprender e ensinar. A gente, eles estão traçando os caminhos deles, eles têm muito a nos ensinar. E eu que já estou bem lá na frente, né? já estou virando as esquinas da vida, eu gente gente, cuidado que tem alguns, alguns caminhos que é perigoso, tem buraco, tem curvas perigosas, tem retas perigosas, entendeu? Então, a vida é essa aí, é um eterno trajeto.